Pode começar, Bruno. Diego, você acabou de falar que você ia começar. <risos> tudo bem, Estamos... gente, eu começo, então. Estamos aqui, pessoal, com mais um Twin Sideshow. E com ele, a nossa estrela, né? Porque teve nada mais, nada menos que 19 perguntas. Se vocês encheram o mini pergunta, ele vai demorar tipo 40 minutos para responder tudo. O Ramon, querido aí. Dá um oi pro oi, pessoal, Ramon. Oi, gente, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Pode começar gente. agora, a primeira dama. Calma, vamos falar. Assim, gente, essa entrevista vai ser um pouco diferente. Primeiro a gente vai abrir para o Ramon, ver o que ele tem para falar sobre a eliminação dele, sobre essa, essa data não muito legal para ele. E depois a gente vai partir para perguntas da plateia, porque tem muita coisa. Se a gente for perguntar, a gente vai perguntar as mesmas coisas da plateia, daí vai ficar meio enrolado, beleza? Ramon, começando com você, então, o que você tem a falar sobre essa eliminação? Sobre o jogo, que aconteceu, está com raiva de alguém, manda bala, Vai. Bom, então, primeiro eu queria agradecer a moderação, né, por ter participado. É há muito tempo, desde o valor que eu queria entrar no VD e por N motivos e problemas eu não conseguia ou eu não coincidia. Então, essa assim, é uma coisa que eu queria há muito tempo. Em segundo, eu estou o sentimento, assim, um pouco de ter sido prejudicado pela twist da temporada. Porque, assim, é, até no dia que saiu a twist, eu comentei com os meninos aqui de Juiz de Fora, que é o Virgílio Álvaro, né? Que essa seria a pior temporada que eu poderia entrar. Porque, assim, eu é uma pessoa que... Quem já jogou comigo Detal, Tower, ou, ou para o Brasil. Sabe que eu não sou muito bom em troco. Então, tipo assim... Aí eu falei, pô, mas eu ia ser demais. Então, essa temporada foi a que mais precisou ter que ser habilidoso em prova. Então, eu sabia que eu ia ter que dar o meu dobro em estratégia e social para compensar eu ter, é, ter não sair. Tanto que eu acho que eu era, provavelmente, da tribo, o pior em prova. E eu ainda consegui chegar nos três que restaram. Assim. Eu acho que se a tribo não tivesse eliminado o Leandro no começo, talvez ela não teria sido tão ruim. Mas, assim, é, apesar disso, de eu ter sido prejudicado, eu estou assim, muito orgulhoso pelo jogo que eu fiz. Eu acho que dentro das possibilidades que eu tive, é, eu fui o melhor, porque melhor que eu poderia ter sido, porque eu já tive de algo, porque logo assim, quando foi divulgada as equipes, rodou uma foto minha da Gabi do Encontrão. Então, tipo assim, já começaram a falar no grupo, que, tipo assim, caso atribuo, fosse perdendo, ela iria me levar para a fusão, então que eu seria. Então, desde o começo, eu comecei faltando que uma pessoa já conhecida, entre aspas, por no, no primeiro encontrão, quanto ela, por essa minha relação com a Gabi, com o Rabone. rodou uma foto, eu não sei se eu tenho, ela minha, com a Milene e com a Gabi. Então, tipo assim, eram as duas Amazonas, então já tive um alvo inicial muito grande. Então, acho que eu ainda consegui reverter isso. É, acho... É isso aí. Legal. Vamos agora Nossa, partir para pra segunda. Ah, eu tenho ah. uma pergunta, deixa eu começar com a minha. Tá, faz aí. Você, é, naquela prova de resistência, você se sabotou ou não? Porque assim, você demorou muito Para entrar. E entrou, acho que foram seis segundos depois da prova, tipo, o tempo tinha acabado, o tempo limite lá. Né? Então, o que aconteceu, não foi que eu sabotei, tipo assim, ah, quero que minha equipe perca, porque eu quero eliminar alguém, vou sabotar. A verdade é que eu fiz um mole mesmo. Eu sabia que eu não ia conseguir ficar mais de três horas na prova. É, eu tinha aula no outro dia, que eu não é, podia faltar. Então, eu falei, o que, que adianta eu ficar aqui na prova, para eu sair três horas da manhã? Sendo que eu sabia que a prova ia ser muito mais depois. Melhor eu sair agora, dar mais desculpa, falar que deu um bug no sistema, ainda fui falar com o Kevin e tal, do que ficar lá, três horas, não sei o deixa o povo lá ficar, de Gabi, o resto do pessoal ficar. O pior que parece que depois que eu saí, o pessoal entrou na minha onda e logo em seguida tá o Felipe, o Guilherme e a Isabela. Aí eu okay, fiquei tipo assim, por dez minutos de prova só tinha Gabi e Ian. Aí eu falei assim, que, que puto, né? Mas assim, o negócio foi esse. Eu fiz tá. pouco morto mesmo não quis ficar no que me E eu sabia que naquele momento também eu estava confortável, eu estava é, dominando. Eu acho que da eliminação do Leandro até a eliminação do Guilherme, eu que escolhi as meus eliminados. Tanto que tinham, desde o começo, tinha duas alianças. Tinha uma aliança chamada Ina, que era eu, Gabi, Isabela, Vivian e Felipe, que eram as pessoas, digamos, mais conhecidas. Aí e tinha a aliança dos baianos, que era é, o Felipe, o Ian, aí o Guilherme não estava na aliança. E eu estava na aliança dos baianos. Então, desde o começo, tanto que, não sei se alguém vai pensar isso, mas aquele negócio da primeiro, do, que eu botei primeiro no, no Ian e depois no Leandro, já foi intencional, porque eu queria jogar o máximo que eu pudesse com as duas alianças. Então, foi isso aí. Eu nem sei se eu respondi a pergunta, respondi. Respondeu, Respondeu okay. sem problema. Porque eu tava falando com... Tá, calma, porque eu tava falando com o Kevin, o Vila Nova, e aí ele me mostrou a foto, sabe, da, da ordem das pessoas que foi sa... foram saindo, e tipo assim, com 15 minutos de prova, todos os Jaiara, tipo assim, não estavam mais jogando, entendeu? A Gabi, coitada, ficou sozinha lá por horas e horas. Por isso que eu perguntei se era algum plano de vocês aí, ou alguma coisa do tipo. É, então não teve plano não, eu que tenho que pedir também. Já ah, tá. Então vamos lá para as perguntas. Quer começar, Bruno? É. Quero. Mas, Ramon, lembre-se de responder sustentamente, tá bom? Não sabia tá. que você fala desse jeito. É que eu falo muito. <risos> eu sei. A primeira pergunta é do Hugo Torres. Ele perguntou o que você acha que devia ter feito para permanecer no jogo mais. Então, no dia eu estava pressentindo um pouco que eu poderia rodar, porque a... eu acho que a tabela e o Ian não estão burros. Então, ele tinha uma ideia que se é, algum dos outros deles saíssem, que o outro estava fodido porque a Bíblia levaria para a Fusão, que o então, que a gente votaria junto. Então, eu estava com uma jogada para fazer no dia de... O que que acontece? Como eu já tinha ido para o exílio duas vezes e tinha uma terceira pista que era da Bíblia, eu tinha feito um ídolo falso e ia mandar na hora da votação assim, para a Isabela. É, Isabela, que é, eu não que é, eu achei o ídolo, não quero ficar com por ele, porque eu não quero que me dê algo isso, vou usar hoje para descartar, então vamos no Ian. Eu ia fazer essa jogada, só que justo nesse dia teve um problema no meu celular, eu não consegui chegar em casa, então, tipo, eu não consegui executar, mas eu estava, então, se eu tivesse feito isso, a Isabela, como é muito cagona ela é muito paranoica antes do CT, já fica a dica aí? Eu, tenho certeza, se eu quisesse essa jogada, ela ficaria com medo, acreditaria, e para se garantir mais no PC, ela teria votado comigo. Só que, assim, um dia eu realmente não tive sorte. No um dia quando eu acordei, eu já acordei e me decidir, com meu celular de problema. É, eu tive problema na capacidade, não consegui. Tanto que, mesmo eu sendo ruim em provas, eu não pedi substituição nenhuma. Prova. Só nessa última. Então, teria feito isso de diferente. Uhum. Uhum. Certo. E a próxima era o Diego Alves. Ele perguntou assim: como é que você se sente ao ser eliminado e não chegar na fusão? Sabemos que é bem frustrante. É bem frustrante. Assim, eu sempre, quando eu joguei outros jogos, eu sempre peguei notas. A galera sempre tá dizendo que tinha ver. Acho que é por causa da Então, eu queria muito chegar na fusão. Foi bem frustrante. Mesmo. Assim, eu me sinto mal, mas ao mesmo tempo, eu, assim, eu sei que eu dei meu máximo. Então, assim, pelo menos a parte do social, estrategicamente, eu dei meu máximo e, assim, eu estou orgulhoso, porque quem já jogou comigo, até o Felipe mesmo reconheceu, da determinação dele, que eu melhorei muito estrategicamente. Então, assim, eu estou satisfeito, so... mas com aquele sentimento que minha história no VD ainda não acabou. Espero que um no próximo convite, né, voltar. Uma temporada futura aí. <risos> no All-Stars. eu quiser, quem All-Star material. Sim, muito. Agora a próxima é do Nando, nosso winner. Ele babou o ovo antes, né? então vou ler a mensagem dele. Você tá bravo. Um beijo e parabéns pelo jogo. Finalmente conseguiu jogar o VD, que eu sei que era é uma grande vontade sua. Quem sai cedo ou para a a não ser que tenha uma personalidade muito forte, normalmente não aparece muito ou está fazendo um jogo dominante. Como você define como jogador? Como você se define como jogador? Você estava jogando então, agressivo ou você estava sendo passivo? Nossa, eu acho que eu joguei muito agressivo, até demais. Tanto que... Só que o problema é que a, a tribo toda estava num consenso que a tribo ia ser eliminada. Então estava todo mundo eliminado. Então, eu falei, já que eu corro o risco de ter pré-júri, eu prefiro então ser marcante. Tanto que quando começou a sair as entrevistas, eu não tinha questão de ficar, tipo, me... Falando assim com a tribo que eu estava sendo injustiçada, não. Eu peguei e assumi o um papel de vilão entre elas. Sabe que até uma coisa que eu gostaria que a Isabela fizesse, porque ela é tanto vilã quanto eu, eu amo ela, assim, gosto demais dela. Mas, assim, como jogadora, eu não gosto de gente, porque ela traiu gente tanto quanto eu. Só que ela faz de coitadinha, de pontinha, de bobinha. Eu não, eu peguei essa e vesti a camisa e falei, eu estou jogando mesmo, eu sou estrategista mesmo, e ponto e acabou. Adorei. Uau! Adorei também. resposta também. O próximo, a próxima é do Bernardo. É, ele perguntou assim. Você acha que teria sido mais eficaz se tivesse tentado se unir a uma outra tribo para pa fazerem as provas juntos e evitar a possível dizimação da sua tribo? Ah, é uma estratégia que a gente poderia ter usado, mas assim, não foi pensado muito isso não. Até porque eu acho que as outras tribos queriam mais que a gente perdesse mesmo, porque a gente era... que tinha menos número, então, para eles mais a gente perdesse melhor, porque chegava ali a fusão mais rápido e todo mundo já estaria, pelo menos, garantido no julho, assim, né? É, mas, assim, é, não sei se seria... A gente não pensou, assim, muito na estratégia, mas acho que não daria muita eficácia, não. Hum, a próxima é do Polito. Ele perguntou, você vai torcer para os dois remanescentes da Yara serem o Malpin, a Denise de Amazonas? Ou já que te eliminaram, para que eles floquem logo também? Olha, então, não queremos ser recalcado, mas é, já sendo um pouquinho, eu, assim, eu torço para ativar à frente no jogo quem está jogando. O que porque é mais frustrante, vai nem eu é saber que tem gente que não fez nada no jogo até agora, que está sendo empurrado, que não dominou igual eu, que vai chegar e segure, e eu que, tipo assim, modéstia deixa parte acho que fica um bom jogo em você. Então eu quero que vá para frente, quem é pegar e jogar mesmo, e atuir o seu jogo. Se é o pessoal da IA fazer isso, boa sorte e parabéns para eles. Mas eu acho que qualquer um dos, dos três, os dois que forem para frente, vão ir muito bem. Eu não vejo ele saindo cedo na fusão Acho que eles vão ficar ali como swing vote entre as duas tribos e vão longe. Não, ah, legal. Veremos instantes, né, quem. Sim, sim, sim. Se possivelmente a tribo vai ser dizimada ou não. É, eu acredito que hoje eles percam. Eu acho que a Isabela, nesse momento, é que está na posição de escolha quem ela quer levar, Gabi ou Ian. Porque, pro, assim, meu bem, pelo menos a Gabi não era tão próxima ao Ian. Tá bom, tá tá nossa! Essa pergunta a gente ia fazer depois, as apostas, menino. Não era pra falar. Ah, não, já, tá, já tá falando tudo. Você adiantou um pouco mais aqui, deixa Sim. É que eu Sim. Sem é, problema. A próxima é do Rich. Ele pergunta assim, é, como foi entrar de vez no VD, já que você nunca tinha participado? Foi diferente ou igual que você esperava? Ah, o VD é, foi bem melhor, né? Assim, não querendo menosprezar os outros jogos que eu já joguei, Sim. mas assim, é tudo muito mais intenso, né? As provas são bem mais difíceis, o contato com as pessoas é mais intenso, é, tem muito mais fracado, então você sente muito é, mais pressão. E assim, a adrenalina que me deu naquele CT que eu recebi é, dois votos e o. Felipe saiu com três, que foi uma boa diferença. Nossa, aquele dia assim, eu achei que o seu cara tá mal de tanta adrenalina, porque tá ele tremeu, de geláxido, de tomar água. Então, assim, o VD realmente é uma, uma franquia que assim, não tem como... É a melhor, né, então... É verdade. Eu sofri muito na mão dessa franquia. <risos> a próxima pergunta é do Léo, o último winner de Coreias. Ele falou, a Yara foi a tribo que mais nos proporcionou CTs crocantes. Você acha que mesmo ela sendo dizimada, as estrelas dessa season serão de lá? Você está satisfeito com o seu jogo? O que faria diferente? Então, sobre o que eu faria diferente eu já falei, que ela seria a questão uhum. do, do presadelo que eu tinha um ídolo e fazer ela Sim. acreditar. É, se eu, aí a pergunta é que eu acho que os que permanecerem na Yara vão ser... Como é que é? Não, você acha que mesmo não sendo nada as estrelas dessa season serão virar, de lá? Você vai ter gente que vai voltar para o All Stars e serão os principais? Ah, eu creio que, provavelmente, os dois que permanecerem assim vão ter vaga garantida no assim, All Star. Depende muito, mas eu creio que tem potencial para que seja. Porque se você for olhar nas outras cílias, tem muita pouca gente de relevante. Quem que tem na área de relevante? Raul e Bia, na minha opinião. O resto podia sair todo mundo, que ninguém tinha gente que não sabia nem o nome. Tinha é, que estar olhando assim, conversar. Você nem sabia que aparecia. Na Jassi, tem para mim a Milene, o Júlio e o Façanha Torno. Então, ou seja. Obrigado. É, é, né? Você esqueceu da Amazônia, né? Do, da tribo da Angra, mas tudo bem. Ah, mas eu acho a cara um pouco apagada, mas assim, tudo tá Entendemos, amor. Calma. Vamos para a próxima, é do, do Diogo, da Diogo, ó. Diogo do TW Alaska, tá? Ele fez duas perguntas aqui, então vamos para as duas. Você conquistou o hater de muitos participantes eliminados. Inclusive, alguém chegou a falar que você não ganharia nenhum voto no final. Eu acho que foi o Guilherme, se eu não me engano. É, o porquê disso? Você estava jogando mal, sendo arrastado, ou apenas estava dando close de vilão mesmo? Não. O, a questão do, do pessoal ter ficado chateado comigo na eliminação não foi, foi a questão seguinte. Como eu sabia que era muito ruim prova, tanto que, tipo assim, eu... Nossa, muito ruim mesmo. tem a ah, É verdade, né? Então, eu sabia que compensar no social e na estratégia. Então, eu tinha um social muito bom com todos da, da tribo. Tanto que o, o Leandro, que foi o primeiro eliminado, falou assim... É, eu era a pessoa que ele mais confiava. Então, com todos eliminados... É, com exceção do Felipe terem muita confiança em mim, eles ficaram chateados e magoados, entendeu? Então por isso que eles ficaram com por, por confiar muito em mim, e não imaginavam ter, que eu seria enganado. Né? Sim. E a segunda pergunta é. Ah, tá. A pergunta que todo mundo quer saber. Como boa piranha na vida, você também foi no jogo? <risos> Usou o flash em algum momento e transformou algum participante em contatinho ou não? Ah, não não. Eu fui tranquilo. Eu, assim, eu achei que eu poderia ter sido uma piranha, assim, nesse caso. Mas, é, não, eu não, eu não vejo assim, o flash como, como uma arma, assim. Até porque, para eu conseguir conversar, ah, não sei, não, não sei não lembro de ter conversado assim com ninguém Teve até uns comentários assim com outros participantes mas nada de relevante, virando por toda a vida mesmo Respondido, <risos> ok, Joe, respondido aí, só a dúvida uhum. A próxima pergunta é do Yuri Quintanilha, ele perguntou ele falou assim, a maioria dos eliminados colocaram a culpa em você por algumas eliminações tanto por fazer jogo duplo ou por ser ruim de desafios você acredita que foi por algum desses motivos que eliminaram você agora? Ou acredita que já tinha um marco um 2 fechado, uma aliança fechada? Não, foi verdade que ele falou, eu realmente era em provas e tinha essa aliança dupla entre os meninos e as meninas. Mas o que causou minha eliminação mesmo foi porque o Ian e a Isabela sabiam que se eles votassem comigo, tinha grande chance da tribo ser filmada, só teria três pessoas, e que a Gabi e eu votassem, gente, pela questão dessa foto que rodou da nossa, que a gente era do mesmo uhum. grupo de encontrão, que era o Unicorp, e a gente já é amigo. Então, eles, assim, eles fizeram o óbvio. Entendeu? Eles, eles não são idiotas. Então, assim, eu já senti um pouco, eu estava em risco. Tanto que eu achei, tentei muito achar querido, mas eu não sei porque eles foram aquela merda, querido, tão impossível. Sério, tem um que ir muito alto para achar aquela merda. Puta que saiu. Eu tinha quatro pistas e eu consegui achar aquela... Nossa. frustrante mesmo é, a próxima pergunta nossa, são várias perguntas da nossa assessora de entrevista, nossa querida Danila futura participante do Live VD é, vamos lá você acha que errou em alguma das eliminações? sim, teve até um, uma eliminação que eu me arrependo que tipo, foi do Guilherme porque o Guilherme era o meu F2 do jogo é, porque, o que, que acontece? Ele era uma pessoa que não tinha muito um social com a tribo, então eu sabia que é, eu era a prioridade dele. Então, eu acho que se eu tivesse lutado mais com a Isabela para ser eliminado, é, convencido a Isabela eliminar o Ian, e não ele, eu não estaria eliminado agora. Acho que a gente poderia ter tirado ela no f 4 e depois eu que estaria na posição de decidir. De, quem eu levaria? Gabi ou o que Então, eu me arrependo da eliminação dele. Até, e aí, a eliminação dele também, eu, eu queria falar, foi a que me deixou mais chateado. Porque foi a pessoa assim, da empresa da tribo que eu mais gostei de conhecer e conversei, assim, é, outras coisas, assim, fora de jogo. Então, fiquei bem chateado, mas, assim, é, se eu é, não votasse nele, eu ia, ia para as pedras, aí, aí eu e a Isabela, ia assim, ter 50%, só que era muito ansioso manter naquele momento, mas, assim, é, hoje eu, ter, eu teria feito diferente, hum. teria tentado mais é, fazer com que ele permanecesse. E a outra pergunta é se você já tinha planos com as outras tribos na fusão. E o que, é. que você ia fazer, né? Então, uma coisa também que eu fiquei chateada de ter saído, porque eu acho, não sei como é que era a relação das outras pessoas, assim, com as outras equipes, mas eu tinha um contato muito forte com o Iago, com a Bia, com o Rabone, com a Milene, com o Júlio, com o Façanha e com o Glauco. Então, assim, eu acho que eu me lidaria muito bem na fusão. Eu ficaria no começo um pouco mais apagado para tentar esquecer um pouco de mim aquele álbum. E eu acho que eu poderia ter trabalhado muito com ele. E a minha intenção era dar o Rabone como escudo. Mas, infelizmente, não deu. Mas, assim, eu tinha muito bom social com várias outras pessoas. Principalmente com a Milene, com a Rabone e com o Iago. É assim, que eu tinha um social bem forte com isso. É uma Nossa, pena. eu acho que você ia bem longe. É uma você pena. Eu também acho. É uma pena. Eu acho, sinceramente, assim, não é modéstia, nada não. Assim, eu realmente acho que eu iria muito bem, porque eu tinha uma relação muito boa assim, com a maioria. Porque o pessoal que eu achava mais chato, que eu não conseguia fazer social, foi saindo. Que foi a Miss, o... Ou... Ah, eu até esqueço o nome do povo. Aí... Entendi. É, também tem uma aqui falando as, as pessoas acreditavam que você tinha encontrado o ídolo, mesmo, mesmo indo só a dois exílios ou não? Não, acho que o pessoal não chegou a confiar ou achar que eu tivesse, não. Porque todo mundo, é porque as duas primeiras fitas todo mundo tinha ela. Foi compartilhado em no, no chat. Então, o pessoal viu que as críticas estavam muito difíceis. Então, assim, teria, muito pra, teria que ter muitas críticas para achar los ser muito cagado. Uhum. Entendi. Tem uma pergunta agora da Dani Monteiro. Eu achei essa pergunta bem engraçada. Ela falou assim, você não era bom em provas e também não contribuía para a tribo e ainda superou o Felipe e o Guilherme. O que te fez ser melhor em relação aos dois, já que te chamaram de carregada? O que me fez melhor que os dois foi ser mais inteligente que eles, né? E ser melhor estratégia. Tava... Tá para cara, né? É isso aí, Dani, você pediu a porque, resposta. Porque né? tem vários tipos de... Assim, é é O Felipe era muito bom assim, em provas, mas, assim, estrategicamente, eu fui melhor que os dois. Na minha Sim. opinião. Assim, pode pode até que eu seja errado, mas... Uhum. E temos a última pergunta, que é a do Henrique Ramalho. É, ele pergunta se você se arrepende de ter flipado várias vezes tão cedo no jogo. E ele agradece a você, porque graças a esses flips tivemos certeza muito bons no início. Então, ele me perguntou e a minha resposta já foi a continuação da pergunta dele. Eu não me arrependo porque que hum. não teria feito diferença se eu tivesse seguido foco uma aliança. Eu teria saído, provavelmente, mais ou menos nessa, nessa mesma época, por causa dessa questão da Gabi, por ter ruim prova também. Então, me arrependo, porque, sério, se não fosse com anteriores da Yara também, o que que ia ser essa fase tribal da Amazônia né? Super chato, eu ia uma das piores da franquia. Então, tipo assim, foi super emocionante e Eu não me arrependo, não. E quem já jogou comigo também Real Life sabe que eu sou super clipe. Pedrinho, sabe, galera já jogou, então... Bom saber, bom saber. Da próxima vez que eu for jogar com você... Já tiramos ali de primeira, É uma flipadeira. Já tava se queimando, né? Mas, <risos> se queimando mais. Ah, já saí tá mesmo, agora não tem problema. não. Ah. Depois que eu entrar em outro jogo, eu mudo um pouco. Foco no Isso. All Stars agora, Ramon. Você tem que falar que você vai mudar pro All Stars, menino. Né? Já tem que fazer tem que fazer que nem nossos amigos Tom, PG, já tem que ir planejando All Stars antes, né, gente? Tom. Nossa, o Tom... O Tom, assim, ele é especialista, você tem que pegar umas dicas com ele, porque quando eu, fui, quando eu ganhei o, o Tuvalu lá, o Tom apareceu no PVT assim, já tava fazendo um social maravilhoso, e eu, eu assim, nossa, que menino gentil, né? Mas não era bem isso, né? Enfim. Mas eu, super, mas eu super já tenho contato assim, com algumas pessoas que jogaram Coreia e que foram bem, que então eu acredito que a Aqui assim, já sou super amiguinho de alguns, então, vamos ver, né? Tá ótimo, então. Agora vamos fazer as apostas, Diego. Bora? Tá, as apostas. Quem você acha que vai ganhar tudo isso aí? Olha, quem vai ganhar? É muito difícil falar, né? Porque ainda está um pouco longe. Mas eu acho que tem nomes que são bem fofos. Eu acho que, por exemplo, o da Bia. Eu acho a Bia super perigosíssima. Assim, não querendo colocar algo nela, mas já colocando. Mas assim, eu tenho que falar a minha opinião, né? Ela é uma pessoa que ela é bem inteligente. Ela é boa em provas, ela é boa em social, e eu creio que ela vai usar o Marron como escudo por um tempo. Então, assim, acho que ela é uma das apostas, mas eu acredito muito também no jogo do Júlio. Acho que é um jogo bem consistente. Seriam, é, assim, as minhas duas apostas, assim, a princípio. Uhum. É, e quem que você acha que vai ser o, eliminado, o próximo eliminado da tribo? Da, da Yara. Então, é, agora que eu saí, eu creio que a Isabela vai. A Gabi vai botar no Ian, e A Gabi vai botar no Ian, e Ana Gabi. E a Isabela vai ter, Aí o Big Bolt vai decidir quem que vai para com ela. Eu Sim. creio que ela leve a Gabi, mas eu acho que tudo pode acontecer. Vai depender. Porque a Isabela é muito paranoica. Então, ela vai depender de quem conversou com ela hoje, quem vai ficar com ela hoje, aí vai ser uma coisa meio assim de, de momento. É de momento, ela não né? Tem essa já não. Hum. Hum. Mas você não acha que, por exemplo, a Gabi já deu imunidade para o Ian, é, pista de. Não, mas ele é gosta mim, a Gabi da Gabi já dar imunidade para o Ian, foi até engraçado, porque o pessoal da tribo, algumas pessoas que eu não vou citar, não, era tão esquisitas. Que realmente acreditou que a Gabi dado a imunidade para o Ian, foi porque ela era é criada dele, ela fez isso para disfarçar a aliança que eu tinha com ele e com a Isabela. Então, tipo assim, uhum. né? Por bem, quem é, quem era mais perto percebi que aquilo ali era uma julgada. mas tem gente que acreditou, né? Ah, sim, entendi. Beleza. Como eu, eu acreditei. Eu também. aí. Mas... Né? <risos> É, é, mas eu sei que não estava no jogo, né? Mas agora tem gente da nossa tribo que acreditou, então... Ah, eles são alfa então... É, eu sabia é, e, a outra que mais e, e a outra aposta... E a outra aposta é que agora que o vilão saiu, né? Quem vai tomar esse novo papel de vilão? Olha, eu creio que o... tem três pessoas que podem ter vilões é, aí, que é a Isabela, o... Rabone e a Bia, mas eu não sei se eles vão assumir, porque tem uma pessoa que é vilão tipo, e fica se querendo disfarçar isso para não querer catuar o vital. Então aí vai depender de quem pegar e assumir essa capa realmente de vilão da, da temporada, mas eu acho que são três possíveis vilões. Eu espero que a Isabela faça isso para ela ficar mais interessante, ficar fazendo esse papel de reportadinho. <risos> <risos> Tem que ter muita coragem é. para assumir o um papel, assim, né? É, eu acho que ela tem que assumir o jogo dela. Quando eu saí, ela me mandou um print falso, que eu achei super necessário, que tinha votado no Ian. Aí ela, ai, desculpa, aí eu falei, pô, desnecessário, é não sei o que lá. Aí ela, ai, é porque você não conversou muito comigo hoje. Eu falei, Isabela, vamos falar a verdade, você votou em mim porque você é uma pessoa inteligente e foi melhor pro seu jogo que eu saí até agora. Não tem motivo pra cá, e isso é uma coisa que me trece um pouco. Então eu espero que ela assuma o papel dela de jogadora. Porque, senão, não sei. Mas eu gosto muito dela, não levo nenhuma cor de jogo. E tem muitas pessoas que eu gostar, gostei de conhecer. Hum. E quem você acha que vai ser arrastado a longo prazo? Que vai ser o quê? Arrastado a cadela da temporada. Arrastado? Ai, então. Hum, eu acho que a Carol vai ser arrastada, a Madonna da Angra. Acho que... Quem mais que tem? Eu não tô lembrando agora. De... Porque o povo vai ser arrastado, vai ser quem eu não tô lembrando o nome, entendeu? Uhum. Ah, mas eu acho que a Carol... Quem mais tem na, na Angra? Tem Stephanie, tem Carol. Glauco. E Stephanie vai ser super arrastada, muito arrastada. E era até pra ter saído, né? Mas como o pessoal tá usando ela como laranja, como... É número ela vai ser super arrastada também. É, da da Jaci, não sei quem vai ser arrastado. Talvez o, o Iardo. Apesar de eu gostar dele, ele é uma pessoa que parece que não tem muitas alianças que conseguiu criar lá. Então, acho que alguém vai querer usar ele como voto para depois descansar. Hum. Interessante. Saquei. Então, é isso. Obrigado, Ramon, por esse tempo com a gente difícil, mas a gente conseguiu falar com você. Você tem assim, algum recado para deixar para os seus fãs, para a plateia, pessoal? Então, eu queria muito agradecer assim, a, a plateia. Eu tive particularmente, eu tive muita torcida, de muita gente que eu não posso deixar de estar aqui, como o Léo, que venceu o Coreia, o Danilo Nunes, o Henrique Ramalho, o Jonathan, que foi dos um primeiro eliminados da, da ANG, foi uma pessoa que torceu muito por mim. Então, quero agradecer, agradecer a moderação, pela paciência, pela oportunidade. Vocês também, que sempre foram um pouco comigo. É... Agradecer e... e é isso. Estou orgulhoso do que eu fiz. Espero voltar numa futura temporada, que eu acho que ainda posso dar muito mais do que eu dei nessa. É... E é isso. Espero que... Queria deixar um recado para os jogadores, né? Que... que eles façam um bom jogo. Que seja interessante, não só para eles, mas para que quem assiste. Porque não adianta ter uma temporada boa ali entre eles se não for interessante num, num todo. E que quem for fazer parte do júri é sendo é, recalcado, que deu o voto para quem realmente jogou e não tem o um coleguismo. E eu acho que a temporada tem tudo para ser uma das melhores. Então eu estou orgulho de fazer parte desse cast. Nossa, okay? você eu também é acho que a temporada, acho que ela vai ser uma das melhores. É, um beijo pro bebê também, que foi uma pessoa que me incentivou muito a jogar, fez, é, de tudo assim, eram meus maiores incentivadores também. E espero não ter que excitar ninguém, é importante. Não, já é. citou. Já vai citou, saber depois, não Vocês já foram citadas na, nas perguntas também, é. todos eles são... É, só agradecer só. também a todo mundo que me mandou perguntas. É isso aí, espero ver todo mundo encontrar um bebê. Sim, tá chegando está Tá chegando, é isso aí. Muito obrigado, viu, Ramon, pelo tempo aí. A entrevista eu acho que vai ser a maior de todas até agora. Também, né? E ah, a é mais popular. E a mais popular também, acho que vai ser a mais popular. E iremos puxar em breve, tá? É isso, gente. Tchau. até a próxima.